Olá alunos, bem-vindos a mais uma jornada de estudos. Na semana passada, refletimos sobre o trabalho com o princípio educativo. Você deve ter percebido quão grande é o nosso desafio enquanto educadores para desenvolver um currículo baseado nessa perspectiva pedagógica. Um currículo que prevê um projeto de sociedade não excludente, desviado da dualidade educação propedêutica e formação profissional, e que coloque o ser humano, e não o mercado, como centro do processo educativo. Pois bem, dando continuidade ao processo que busca a formação de um trabalhador mais consistente de seu papel social, mais crítico e reflexivo, vamos abordar nessa semana o tema Currículo Integrado. Para melhor compreender essa proposta pedagógica, é muito importante que você faça uma leitura calma e atenta dos textos apresentados e assista à videoaula. Com o objetivo de consolidar sua aprendizagem, preparamos um fórum onde você poderá refletir o tema, trabalho e como este pode ser o eixo condutor do currículo, fazendo um elo entre os diversos saberes que constituem um curso técnico. Você terá também a tarefa 3, que consiste em apresentar uma proposta de atividade pedagógica que tome o trabalho como eixo central na construção do conhecimento. Para isso, você pensará em um curso profissional, seja de nível médio ou superior, qualquer curso profissional. Podendo ser engenharia, direito, agronomia, enfim, fica à sua escolha. O importante é que você não perca de vista que o trabalho e as relações sociais que o envolvem são o ponto de partida para a construção de um determinado conhecimento. Nesta semana, você deverá fazer a escolha do seu grupo de trabalho para a elaboração da tarefa 4 da semana que vem. Então pense, leia, pergunte e discuta com o tutor e com seus colegas. Não leve dúvidas, discuta, pergunte ao tutor, interaja e bons estudos.